Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá nossos telespectadores, nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Block News, nosso canal no Youtube, youtube.com.br, nosso canal no Facebook, facebook.com.br. Jornal Boc News, nosso Twitter, arroba Boc News, pelo nosso site bocnews.com e também pela nossa rádio Boc News. É a partir das três da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo e canal 11 Net. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e vi suas perguntas, porque no Jornal em Foque de hoje nós trazemos um convidado, como sempre, muito especial: o médico urologista Heleno Paes, que vai falar sobre vários assuntos. Ligados à sua área, à sua ação e, principalmente, lembrando, carnaval, obviamente, existem as facilidades, né? As facilidades decorrentes do carnaval e os riscos, obviamente, das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e, é claro, a AIDS. Esse é o um tema central do Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernando. Obrigado à audiência. Estamos aí para ajudar, né? Bater um papo sobre saúde sobre as doenças que vão uh, acontecer no pós-carnaval, que estamos aí para ajudar. Exatamente. <risos> e, direto da redação, o colega jornalista Humberto Chalup. Obrigado, Humberto, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, bom dia, Fê. Bom dia nosso convidado, aos aí da, da internet também, da TV Com. É um prazer estar aqui tratando um assunto tão importante, né? É, não só para o período de carnaval eu creio que o doutor vai poder ajudar bastante a esclarecer alguns aspectos é, nesse segmento aí que é principalmente para a vida masculina extremamente importante exatamente muito obrigado e a gente você pode então mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais lembrando facebook facebook.com/jornalbocknews nosso canal no youtube youtubecom tv Doutor, carnaval está chegando aí, carnaval já está aí, já começou em vários lugares, já começaram né, as festividades carnavalísticas, algumas cidades antecipadas, como Santos, por exemplo, mas é claro, uh, o carnaval começa agora. E aí, obviamente, tudo que tem na alegria, nem sempre é alegria para muita gente depois né, que a gente acontece e aumenta o risco das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. O carnaval acaba sendo realmente facilitador nesse sentido, isso acontece... Com frequência depois as pessoas chegam lá arrependidas aí da, daquela noite noite inesquecível que acaba sendo uma noite preocupante depois é isso Doutor é algumas arrependidas outras <risos> maravilhadas né nem tanto né é, mas a quarta-feira de cinza é que vai é, mostrar os resultados colhidos nos dias anteriores mas a, o carnaval é cara é muito característico é uma festa popular em que os solteiros se soltam né, então há, há muita há muito contato dos, dos jovens casais e naturalmente que aí as coisas vão acontecendo e uhum. as doenças que são transmitidas pelo contato sexual elas têm esse momento como um momento áureo aí né, da uhum. transmissão. Uhum. E aí o que que quando o senhor, por exemplo, o senhor atende, você tem experiência, uma longa experiência? quais são os maiores tipos de DSTs que surgem, quais são as maiores dificuldades pra, uh, que, que aparecem, quanto tempo às vezes as pessoas demoram, tem vergonha também muitas vezes, que ainda existe muito preconceito aí para dizer, olha, estou com uma, uma DST, uma gonorreia, uma sífilis, alguma coisa assim, quais são o tempo que demora aí, quanto mais rápido uh, for o tratamento, melhor a eficácia também e acontece muito disso também? É, assim, como é um leque muito uhum. grande de doenças, né, e cada doença tem sua característica específica, uh, nós temos vários uh, casos uh, diferentes, vários, ap várias apresentações diferentes, né, Fernando? Uhum. Então, assim, tem aquelas doenças que se manifestam logo imediatamente. Então, essa aí a pessoa já sabe de quem pegou, já, já identifica o problema e vai uh, rapidamente ao médico. Por exemplo, a gonorreia clássica, né? eu, eu lembro de, dos pais e avós contando que pegavam antes né? é, é, a, pro, a gonorreia nessa, na solteirice, quando não haviam medo de, de contrair AIDS, né? então as pessoas se relacionavam livremente sem o preservativo. Uh, e, aí, e a gonorreia persiste até hoje, então é aquela doença que já começa a, a dar uma ardência, a dar uma secreção, logo após dois, três, até sete dias do contato. Então essas pessoas já sabem de quem pegou, pegou no carnaval, foi lá e tratou no médico. Felizmente doença que é, se resolve uhum. facilmente hoje em dia. Uh, outra doença que também surge logo em, uh, após alguns dias é a sífilis. Muitas vezes, a maioria das vezes aparece a lesão primária, que a gente chama de cancro duro, e que é uma feridona, assim, é, a gente chama de ferida bonita, mas não é bonita, lógico. Mas é bonita porque ela tem um fundo bem vermelhão, rutilante, né? É, mas a pessoa já fica apavorada e também vai ao médico e aí a gente faz os testes e tal. É, mas tem doenças que não se manifestam logo de imediato, né? Por exemplo, as verrugas genitais, elas podem demorar às vezes semanas, meses ou até anos para surgirem nas pessoas e às vezes é muito difícil saber até quando foi o contágio. E, e há doenças que inicialmente elas podem ser silenciosas e aí só são diagnosticadas se a pessoa realmente tiver uma suspeita, fala poxa eu tive uma relação ali que não foi legal, Acho melhor ir no médico fazer uns exames. Aí a gente faz os exames e pode se deparar com, com essas doenças que são in, assintomáticas no primeiro momento. Né? Uhum. Eu estou comentando algumas, que nem a Gonorrex, o senhor comentou, que é possível ter um resultado mais rápido, digamos assim, você fazer uma relação de... Quem pegou, teoricamente, uh, dependendo também <risos> do carnaval, às vezes, né? é. também, mas enfim, uh, existe uma, alguma relação das doenças sexualmente transmissíveis com câncer, por exemplo, um risco maior? Existe essa relação? O senhor falou que às vezes demora, demora até anos para descobrir, identificar algum tipo, existe uma relação sobre essa questão da DST com câncer, por exemplo? Perfeito. É. Existe, na verdade, é, um vírus uhum. que é sexualmente transmissível e está relacionado a algumas doenças, que é o papiloma vírus humano, né? É o HPV, hoje em dia, tem muita informação na mídia sobre esse vírus. Uh, e esse vírus, ele está relacionado a alguns tumores, tanto no homem quanto na mulher. Uh, que é o câncer de pênis, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, em fevereiro, nesse mês, uhum. vem divulgando bastante campanha, bastante material sobre a prevenção do câncer do pênis, mas nas mulheres, é, isso é um problema de saúde pública, porque é um câncer muito comum, muito prevalente em mulheres jovens, que é o câncer uhum. do colo do útero, uhum. que está relacionado a esse vírus. E também é, tem uma associação com câncer é, de ânus. Mas falando do homem, né, como urologista, o câncer de pênis já não é uma doença tão frequente quanto do colo do útero, mas tem uma importância no nosso país e ele, uh, o fator de risco uh, contágio pelo HPV, pros, promiscuidade, né, que é essa troca frequente de, pa, de parceiros sexuais e mais higiene do genital, é, são determinantes para o surgimento dessa doença. Uhum. O senhor comentou da HPV, inclusive, algumas, agora é obrigatório, inclusive, apresentar as meninas na fase de 9 a 10, 11 anos, né, terem já, serem vacinadas a HPV, né? inclusive, já agora, pelo menos a informação que eu tenho, isso é obrigatório para apresentar a carteirinha na, para poder matricular a criança na escola. Isso é importante nesse aspecto, né, HPV, é que às vezes existe algum preconceito nesse sentido, né, especialmente uma questão, às vezes religião, com o uso, com a vacina HPV, que isso pode ser um estímulo para a iniciação sexual, que a gente sabe que não tem nada a ver em relação a isso, mas enfim, existe ainda muito preconceito em relação à a, a, a vacina da HPV, especialmente para meninas, adolescentes. E uma outra coisa, a Marilda Barbosa, tá, obrigado Marilda pela sua audiência, ela também a relação das DSTs com a hepatite também como é que, como é que funciona que é uma outra preocupação também e algo que infelizmente não tem cura também né desse tipo de, de situação ah eu diria assim que a, a, o ser humano a mente humana ela de vaga ela ela cria as suas expectativas as suas histórias e aí a gente vai ver os, os mais absurdos mais diferentes absurdos né que nem hum. você está falando né é, mas assim do ponto de vista técnico biológico né a vacina para o HPV ela foi idealizada é, justamente para a prevenção do câncer do colo do útero, porque tudo, uh, todas as invenções né, humanas elas uhum. partem do princípio que você está resolvendo algum problema da humanidade, né? Não É isso. E o câncer do colo do útero é, ele, é, ele tem uma, uma incidência muito grande e, e, e é responsável por uma grande, um grande número de mortes em mulheres jovens, né, Em idade reprodutiva. A gente, eu, eu trabalho em um hospital lá em São Paulo, hospital que atende SUS, e é impressionante a quantidade de, de mulheres internadas com câncer do colo do útero. E eu só atendo as que têm complicações urinárias, né? decorrente do tumor. Imagina as, as demais sim, sim. que... Mas, e aí o que acontece? Foi identificada a associação dos subtipos 16 e 18 do HPV com o câncer do colo do útero. A partir daí foi inventado né, também, isso um pouquinho antes, um exame preventivo que é o citopatológico, que todo mundo conhece como o Papa Nicolau, em que é colhido o material do colo do útero para analisar as células, se há a presença das células cancerígenas e, e na evolução do conhecimento surgiu a invenção da vacina. E a vacina, o principal objetivo não é tratamento das verrugas genitais, né? Imagina, a verruga genital, você vai lá, cauteriza, trata facilmente tal. Agora o câncer do colo do não. Se você não descobriu cedo, você pode ter um desfecho trágico. E, e aí... O índice é elevado, né? O índice de, de mortalidade... É, é alto. mortalidade é, é elevado. É alto. E de sequelas do tratamento, né? Então a mulher vai ter... Imagina uma mulher em idade reprodutiva, vai ter retirar do seu útero, seus ovários, às vezes vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, uhum. enfim, se não chegar a falecer do, da doença. Então a vacina entra como um, uma mudança, né? é no, na, na, radical na história natural da doença. A partir do momento que você tem uma vacina que impede você de ter um câncer, esse câncer talvez deixe de existir em algum momento, né? Então é uma coisa maravilhosa. E aí a importância da vacinação na idade entre 9 e 14 anos, que é o preconizado. Uhum. E quando, justamente quando a menina ainda não teve iniciação sexual. Porque a, a, o grande objetivo da vacina é que você tenha uma resposta imunológica pronta para quando você estiver tiver um contato com, com esse vírus, o seu organismo prontamente já uhum. eliminá-lo, né? Eliminação desse vírus no seu organismo. Naturalmente você fica isento disso. Mas, é, voltando um pouquinho agora é, para o carnaval, essas doenças, né? Uh, questão da hepatite, né? É, falando da hepatite, né? Que, é a, que é a, nossa, a nossa. Como é o nome da. A Marilda Barbosa. Aí, a Marilda, Obrigado, Marilda, gentilmente perguntou para gente: uh, a hepatite B e a hepatite C, elas são enquadradas como umas doenças que são potencialmente sexualmente transmissíveis, né? porque o vírus ele pode ser transmitido pelas secreções. Então, uh, também, hepatite B tem vacina, hoje em dia a cobertura vacinal para hepatite B ela é muito grande porque já tem, se eu não me engano, cerca de 20 a 30 anos, já que a vacina da hepatite B faz parte do calendário vacinal, então a população está vacinada em massa. Uh, e a hepatite C não tem vacina, mas tem tratamentos uhum. também, então isso também possibilitou que várias pessoas com hepatite C melhorassem, e também uh, faz parte da testagem daquelas pessoas de risco uh, para uh, hepatite B e C. Então toda pessoa que teve uma relação de risco, relação sexual, uh, foi ao consultório médico, o médico fatalmente vai pedir a sorologia para hepatite B e C, e, felizmente, são doenças que hoje quase a gente não encontra mais, uhum. não faz mais diagnóstico devido a essa, essas ferramentas da medicina. Né? Muito bem, muito bom. Boas notícias também nesse sentido. Agora vamos lá para a direta redação, lá com Humberto Chalube. Humberto, fique à vontade. Eu, eu queria perguntar para o Dr. Paz, ele mencionou a experiência que ele tem no atendimento no SUS e, e a larga é, a experiência que ele tem nessa área. Se há um perfil específico para algum tipo de público onde é mais recorrente esse tipo de doença, se é por faixa etária, se é por sexo, qual é o tipo de público onde recorre mais esse tipo de doença? Existe algum estudo que demonstre isso? É, bom, assim, estudo é, populacional, é, nós não temos nenhum estudo populacional sim é, né preciso sobre uhum. esse assunto mas eu posso falar um pouquinho da experiência prática né é, as doenças sexualmente transmissíveis elas estão diretamente relacionadas ao comportamento promíscuo, né uhum. é, e é natural que o, a pessoa que troca mais frequente de parceiros ela tá relaciona ela está associada a uma faixa etária do adulto jovem então ali entre 18 até os 25 anos até os 30 anos é onde você vê a maior com maior frequência uh, o surgimento dessas doenças uh, ao mesmo tempo também que uh, as, a população uh, com menor baixo ní com menor nível socioeconômico, uhum ela também está é, um pouquinho mais exposta, por ter menos acesso à saúde, menos acesso a diagnóstico rápido, e aí facilmente essa doença circula mais rápido é, uhum. de, dentro dessa, dessas comunidades que não tem um pronto tratamento, né? é a pronta testagem. Tanto é que isso faz parte de uma política de saúde pública no Brasil. É, todo, pelo menos em teoria... Todo, uh, toda cidade tem um posto de saúde ou uma unidade de saúde que é fomentada pelo Ministério da Saúde para o pronto atendimento de pessoas com DSTs, com surgimento de lesões genitais ou uh, que for, tem alguma suspeita de terem contraído numa relação. Então você que é um cidadão aí tem uma suspeita, na sua cidade tem uma unidade de saúde que atende você no mesmo dia, faz testagem rápida e deveria também é, dar o tratamento imediato. Aqui é o Martins Fontes, é isso? Aqui em Santos, ali no centro do Martins Fontes, ali perto da hospedaria dos imigrantes. Aqui em Santos, pelo menos, era ali, não sei se ainda... Puxa, contigo. eu vou te falar que eu não sei onde é que está agora, mas eu indicava algumas pessoas para ir ali, era na Silva Jardim. É ali mesmo, é ali, o centro é ali... Martins Fontes, ao lado da hospedaria dos imigrantes, o que restou das pedreiras dos meninos. Ah, então. Pelo eu menos entendi. era ali onde eu orientava. É Olha, Exatamente. o novo Santos tem ali, São Vicente tem também, Cubatão. Uhum. Eu não vou te saber dar tem o endereço aí, é? direitinho, não, mas... Sem problema, sem problema. Mas... Por favor. É. Então, é, esse é o comportamento das doenças que são contraídas pelo sexo. Pessoas jovens e, mais comuns, e, e, pessoas com menor nível socioeconômico. Mas acontece em todas as idades. Ah, um detalhe também importante... Eu observo na prática clínica, eu imagino que isso deva refletir estatisticamente também, uma maior incidência entre os homossexuais, uhum. é, é, até pelo comportamento mais promíscuo, né, desse, desse tipo de... É, dessas pessoas, né? Certo. E aí, por exemplo, você senhor tem identificado também, idosos também se... o se, senhor percebe algum surgimento? Ou idoso especificamente, não, porque por exemplo o uso de preservativos talvez então, não é muito frequente, especialmente as pessoas mais com uma certa idade. O acha que isso também atinge também esse público acima de 60, que às vezes é, é, é viúvo, separado, enfim, tem uma, muda completamente a vida da pessoa? Isso também influencia também, ou não? Não tem qualquer relação? Não, você tem razão, Fernando. <risos> assim, é menos comum, Sim. Né? porque assim, não é uma população sexualmente tão ativa quanto os jovens, uhum. mas uh, o estilo de vida moderno hoje, né? em que as pessoas não ficam mais casadas, ou... e, e tem uh, redes sociais que promovem encontros, essas pessoas voltam a ter uh, vida amorosa, uhum. uh, vida sexual até mesmo os tratamentos né, que permitem que os homens mais velhos tenham uma boa ereção e as mulheres também façam uma reposição hormonal e tenham desejo sexual após a menopausa, isso permite que essas pessoas sejam expostas às doenças sexualmente transmissíveis. E aparece, pontualmente aparece, não com a mesma frequência dos jovens. Né? Então, muito bom. São informações importantes, aí, independente, obviamente, do carnaval, mas também, em razão do carnaval, está é, aí informações fundamentais para você depois não ter dor de cabeça. A alegria do carnaval não virá uma dor de cabeça pós-carnaval. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.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 nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com barra tvconsantos.oficial. No nosso Instagram, arroba tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com barra emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com barra tvconsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar a Jornal Foco. Jornal Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Enfoque desta terça-feira, trazendo como convidado o médico urologista Heleno Paz, ele está participando, falando, obviamente, de temas importantes, não só aos homens, mas também a todos, jovens, infelizmente, porque a gente sabe que nesse período, a alegria de carnaval, a gente tem que ter responsabilidade também, pode virar uma dor de cabeça no futuro. Esse é um dos temas que estamos abordando aqui no Jornal Enfoque, mas é claro, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas antes...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 Obrigado, Celso Vernizzi, sempre participando com informações importantes sobre o tempo. A gente está aí com o tempo, vamos ter altos e baixas temperatura, carnaval chegando também, altos e baixos também, muita chuva. Enfim, faz parte, estamos no verão também. Agora, a Marilda Barbosa tem mais uma pergunta, doutor. É, ela gostaria de saber quais são os maiores sofrimentos daqueles que se contaminam relatando sintomas e transtornos, às vezes transtornos talvez psicológicos, alguma coisa nesse sentido. E aproveitando também, a gente está falando de STs, a gente não pode esquecer sobre a AIDS. A AIDS, ainda que não temos os números, ainda que a mídia não deu o devido destaque, como era outrora, outrora isso acontecia, tem uma data específica, 1 de dezembro, sempre lembrado, mas a AIDS está é, presente ainda. Há, obviamente, uma outra qualidade de vida das pessoas, mas a gente percebe que, pelo menos conversando com Pessoas dessa faixa etária, que o senhor comentou, de 18 a 30 anos, conhecem alguém que tem AIDS, algo que tinha um pouco desaparecido em relação a isso. A AIDS, ela tá aí na E as pessoas têm que ter cuidado, apesar das melhoras, apesar do avanço da medicina, mas ela é uma doença que não tem cura, né? É bom lembrar isso, não, doutor? É, muito bem, Fernando. <risos> Realmente, é, o, a AIDS ainda é o maior medo né, das pessoas que têm a suspeita de ter uma doença sexualmente transmissível. Então, quem tem os seus 40, 50 anos, que pegou ali a década de 80, 90, é, sabe o pavor que foi o surgimento Sim. dessa doença. Né? Então, era uma época em que as pessoas famosas, as pessoas ricas... É, adoeciam, né? Era, você via nos noticiários... Atores, uh, at... atrizes, cantores, Cazuza, foi aquela famosa capa na Veja. Tem N casos, né? Cazuza, Renato Russo, é, Fred Mercury, uhum. é, o Astro do Basquete, o Magic Johnson, é, puxa, e N, N pessoas, né? E, então era uma doença que causava um pavor. E, inclusive, Santos era, era tida como a capital mundial né, da AIDS, né, devido ao, ao porto, à prostituição, enfim, é, o número de casos em Santos era muito grande na época, e aí o pavor era enorme, e, então essa geração de 40, 50 anos abraçou a camisinha assim, de uma forma espetacular, né? ninguém transava sem camisinha naquela época o medo era pa... e parece que e aí com a evolução da medicina, dos tratamentos é, felizmente hoje a AIDS é uma doença que tem um tratamento muito eficiente então a pessoa que contrai a doença ela, ela tem a doença bem estabilizada ela, a carga do vírus no organismo ela chega a ficar zerada né? e a pessoa vive normalmente só tendo que tomar os remédios mas as pessoas uh, mais jovens que não vivenciaram isso acabaram perdendo um pouquinho do medo né, de contrair AIDS. E hoje, como uh, todas as outras doenças sexualmente uhum. transmissíveis têm tratamento, uh, então as pessoas hoje fazem sexo com menos uh, cuidado, né, digamos assim. Uhum. Uh, e aí, qual que é o grande transtorno? Né? Eu acho, né, indo para a pergunta da Marilda. Uh, eu acho que o grande transtorno é ter contraído uma DST, por mais que tenha tratamento, ela vai fazer um teste. <risos> Até sair o resultado desse teste, essa pessoa vai perder o sono. Né? É Porque... <risos> Porque ela potencialmente se expôs a uma situação de ter contraído uma doença grave, como a AIDS, como uma hepatite C, uma hepatite B, né? Independente e... da DST, né? Isso é bom reforçar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, né? porque assim, o mecanismo de transmissão da doença é o mesmo, hum. para todas, é o sexo desprotegido. Então, se você contraiu uma das doenças, é, você pode ter contraído qualquer outra também. né? A pessoa que te expôs a esse risco, ela sistematicamente está se expondo também. Então, ela pode ter mais de uma doença, aliás, é comum, né? Então... Ah, a... isso é, é, é frequente? Sim. A pessoa, é... por exemplo, tem uma gonorreia e pode correr um risco. Sim. A probabilidade aumenta ou, ou tem estudos mostram isso? Sim, é muito frequente, por isso que faz parte a testagem, né? Então, é, uma DST está associada a uma segunda outra, né? É importante isso. Então, a pessoa vai, aí até sai o resultado do exame, ela vai perder um pouquinho do sono. Isso é clássico. <risos> É. E assim, agora transtornos físicos, né? Existem doenças curáveis, né? E você vai tomar o um remédio e vai ficar curado, por exemplo, a gonorreia, a sífilis, a uretrite por clamídia, enfim. E tem algumas doenças que não, a pessoa vai arrastar essa, a, a, a possibilidade de novas crises da doença para a vida toda, como as verrugas genitais e a própria herpes genital. Então aí essa pessoa de tempos em tempos vai ter uma lesão que ela vai precisar tratar. Uh, também há a possibilidade dessas doenças curáveis deixarem alguma sequela, isso é possível. Por exemplo, a gonorreia, que ela causa uma inflamação muito intensa na uretra, ela pode levar à formação de cicatrizes na uretra, que a gente chama de estenose, que causa uma dificuldade para urinar, que vai requerer tratamentos futuros, né? Uh, as próprias verrugas genitais que na sua remoção, na sua cauterização pode te deixar um prejuízo estético cicatrizes no teu genital né, da, das cauterizações uh, enfim, cada doença pode uhum. levar a alguma sequela e aí tu vai carregar essa sequela o resto da vida então lógico que não é isento de riscos então a melhor coisa é não pegar né? é, é prevenir exatamente <risos> sem, sem contar por exemplo a própria sífilis uma mulher engravidar, o risco que tem para o feto e assim vai sucessivamente. Né? As doenças Exatamente. também, especialmente uh, o risco de gravidez, que às vezes ainda numa relação de carnaval pode aí surgir até uma gestação e aí é um risco maior ainda né? é. res... a respeito do feto. Tu, tu levantou agora uma... o tu é de Santista mesmo. É. Né? Não é de Gaúcho. Não, não. É uma coisa interessante da sífilis, que acho que é legal falar. Assim, eu falei da lesão primária da sífilis, que é o cancro duro, que dá uma feridona bonita, né? que eu falei que ela tem um vermelhão rutilante, mas existem pessoas que não apresentam essa lesão primária. Então, se elas não fizerem exame, elas não vão saber. Existem pessoas. Existe não. É a regra da doença que essa lesão primária da sífilis, depois de mais ou menos 30 dias, ela regride e ela some sozinha. E não quer dizer que a pessoa está curada. Na verdade, ela vai entrar para uma fase de, de sífilis latente que vai levar a, as fases secundárias e terciárias da sífilis. Então, aí que corre o risco grande de transmissão né, para o feto, que nem você falou, porque uhum. a pessoa já não tem mais nada, não sente Acho nada, ela está com a sífilis, e se não tratar, ela vai transmitir para o feto. E realmente as deformidades causadas no feto pela sífilis são muito drásticas. Né? Mas, felizmente, hoje o sistema público... Ele institui os, o, os programas de pré-natal e é obrigatória a testagem de sífilis no exame pré-natal. Então basta a mãe ir no, fazer o seu pré-natal bonitinho, que vai fazer o diagnóstico, vai receber o tratamento e não vai ter implicação para o feto. Uhum. Né? Por isso que é importante pré-natal para evitar aí problemas futuros. Vamos lá para a redação, Humberto Chalub. O doutor Paz lembrou aquela época aqui em Santos, né, na década de 80 nos surgiu realmente, para quem viveu aquela, aquele momento, foi mais ou menos o que aconteceu com a pandemia agora da Covid, que ninguém sabia direito como controlar a doença, e também nós lembramos de pessoas que morreram, que no caso do Betinho, com transfusão de sangue, né? uhum. então, se fazia exame na transfusão, as pessoas doavam, sem contaminado, foi realmente um, um período muito traumático, e Santos até naquela época ficou um pouco esquematizada, porque era considerada a capital da Ásia e fazer uma medição mais efetiva uhum. fazer uma pesquisa mais avançada desenvolveu até metodologias que depois serviram para o país inteiro e dentro desse contexto a gente sabe que o preservativo é a melhor, uma das melhores, mais eficazes formas de prevenção mas com a evolução dos medicamentos no índio eu gostaria de saber, outro país, se existe algum medicamento preventivo, que é utilizado pós a, a relação sexual, que pode, de certa forma, utilizar, ou pode até evitar a contaminação de algum tipo de doença, se já existe isso disponível? Bom, existe. É, na verdade, já tem muitos anos, né? E, é, inicialmente, é, é, o nome técnico disso é terapia pós-exposição, né? Então... Uhum. É, na verdade era usado, muito usado para profissionais de saúde primeiro, né, quando estão tratando desses doentes e, e às vezes tem um acidente com uma agulha né, ou um cirurgião está fazendo uma operação numa pessoa que tem HIV e tem algum contato, ou nem sabe se a pessoa tem ou não tem e, e acaba se furando ali durante o procedimento. Então existe um protocolo de terapia pós-exposição, que aí a pessoa é, vai receber antirretrovirais para minimizar o risco né, da, de, de, da doença se desenvolver na pessoa, até que os envolvidos sejam testados e seja afastado que ah, não, não, a pessoa que você se expôs, ela não tem, então legal, aí tu para de tomar o remédio. Ou então não, ela tem, aí tu vai fazer o uso do remédio por um tempo maior, ah, até que esse risco tenha sido é, minimizado. E hoje em dia, assim, já é uma evolução né, dessa, dessa terapia para pós-acidente de trabalho, vamos falar assim, né, nos profissionais de saúde, para as pessoas é, expostas a, a comportamento promíscuo. Então hoje em dia tem pessoas que, é, olha, eu sou assim, eu quero fazer isso, eu quero me expor, Uh, e então para isso eu vou tomar já um remédio preventivo, né, que eles chamam de prep, né. Uh, então ela, a pessoa vai usando porque ela ela sabe que o comportamento dela pode levar a alguma algum risco maior de contrair a AIDS, né? Exatamente. E isso tem a ver com a pergunta da Marilda também, que ela pergunta uh, é muito falado sobre a camisinha que faz parte da relação sexual, mas os preliminares, como o sexo oral, tem possibilidade de contaminação? Olha, sempre tem, né? Então, assim, sempre que houver contato entre mucosas, secreções né, de duas pessoas, alguma doença pode ser transmitida, né? Então, uh, claro que algumas doenças são muito mais é, transmissíveis, né? Elas são é, mais virulentas, né? Então, são mais fáceis de transmitir com contato mínimo e outras menos, né? Uhum. É, e, curiosamente, é, a transmissão do HIV não é uma das mais contagiosas das que nós temos, né? Uhum. Felizmente, na verdade. Mas é, né? Então, assim... Você... Há uma probabilidade, ainda que pequena, há uma probabilidade. Exato. Ela sempre existe. Então, é, vai depender de cada doença, mas tem doenças que são mais é, facilmente transmitidas e outras menos. É, uma, uma curiosidade, né? Por exemplo, o HPV que a gente falou um pouco antes ela é um vírus que tem uma circulação muito grande na população, mas a capacidade desse vírus produzir doença ela é pequena. Uhum. Então é estimado que mais ou menos é, 90 a 95% das pessoas expostas ao HPV nunca vão apresentar nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma verruga. Né? Então o próprio organismo ele dá conta de segurar esse vírus lá quietinho, uhum. sem dar problema nenhum. Uhum. Né? Ao contrário de outras doenças que você contraiu, você fatalmente vai desencadear toda a cascata da doença, né? Por exemplo, a sífilis, né? Exatamente. Só a gente tá falando isso, aparentemente pode ser uma coisa boba, mas também o beijo também pode, não pode? Transmissão de, de, de doenças, ou não? Pode, pode sim. Até porque as pessoas às vezes nem... é não, beijam, mas às vezes a pessoa no carnaval... Eu falo assim, não, é só beijei, beijou é. uns 30. <risos> o é. risco existe? Quais tipos seriam as doenças que podem surgir aí no beijo? Olha, é, o, é mal barato. Sabia então. que a boca, uma curiosidade, a boca humana é uma das, um dos lugares mais contaminados <risos> <que> <risos> A gente brincava quando estava fazendo residência em dia geral, no pronto-socorro aparecia mordedura, né? O cachorro mordeu o braço e tal. E, e isso está nos livros de medicina mesmo, né? Que no livro A Mordedura do Cão, você pode fazer a limpeza e tal, e tá tudo bem, né? Só te, é, cuidar da ferida. Agora, se fosse a mordedura humana, aí você estava lascado, aí você tinha que tomar antibiótico, tal, tal, tal, tal. Que diz porque, como nós temos o hábito de escovar os dentes, fazer a limpeza da boca, nós acaba, acabamos naturalmente fazendo seleção de bactérias mais fortes, mais resistentes. Então, a infecção de uma mordedura humana seria mais difícil de ser controlada do que a do cão. <risos> Mas assim, voltando para a transmissão, é, as, as lesões de boca, elas é, para serem transmitidas, tem que haver uma lesão primária, geralmente, uhum. né? ou uma machucado, uma ferida. É, então, no caso da herpes, é muito clássico, né? aquelas lesãozinhas no canto de boca. Se for beijar alguém que tem aquilo lá, tu vai pegar, não tem jeito, né? <risos> É, existe é uma doença que ficou até famosa aí por causa da, da matriz, é, que é a doença do beijo, né, que o pessoal fala que é a transmissão de um vírus do Epstein Bar. É muito incomum, uhum. isso aí é difícil de você ver, né, mas pode acontecer. Uh, mas assim, a grosso modo, transmissão por beijo é uma coisa muito também uhum. difícil. muito a probabilidade é muito, é muito, muito difícil. É, é muito azar, né? É muito azar, <risos> é. Muito azar Mas de qualquer maneira, né? é, uma, é. é uma realidade. Só a título de curiosidade aí, mas vai, é ser azarado mesmo. <risos> nesse sentido. <risos> Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos aí para o último bloco do Jornal em Foque. A gente espera. Tchau, tchau.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 Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, trazendo com um convidado o médico urologista Heleno Paz. Está falando, obviamente, falou muito já sobre DST, Carnaval, DST, AIDS e agora, obviamente, no último bloco, vamos falar também das doenças do homem. Né? A gente lembra sempre o, o, o, o famoso novembro azul, mas não é só novembro azul, é janeiro, fevereiro, março, enfim, a preocupação com a saúde do homem, assim como a saúde da mulher, deve ser constante, não pode ser reservada só para um mês. É claro que há é uma data específica para lembrança em relação a isso. Doutor, quais são ainda... Ainda há uma preocupação muito, muito alta em relação às doenças que o homem, de forma geral, ainda tem muito preconceito de procurar um urologista. Isso permanece, está mudando. As novas gerações já têm uma visão diferente de procurar um urologista. Quando deve-se procurar um urologista, como é que é está hoje o momento em relação a essa questão? Porque a gente sabe dos riscos, obviamente, e também dos transtornos que essa doença, especialmente o câncer de próstata, traz para milhares e milhares de homens. A minha percepção, Fernando, é que é, sim, os homens estão cada vez se cuidando mais. A, o acesso à informação né trazido pela internet e pelas campanhas né, do Novembro Azul, por exemplo, como você falou, fazem que as pessoas se preocupem, que elas tomem ciência que existe um problema invisível, que elas ainda não sabem, mas hum. que se elas não forem atrás, isso pode eclodir e virar um problemão. Então, sim, os consultórios vêm é, constantemente sendo preenchidos por essas pessoas que querem a avaliação da próstata. Uh, mas eu vou te falar assim também. A minha visão de consultório pode ser um pouquinho poluída, né? Porque uhum. eu já recebo as pessoas que Sim, se é. convenceram. Então uh, agora traduzindo um pouquinho para minha roda de amigos, de conhecidos e tal, que aí já não são pessoas do consultório, eu tenho a percepção que todos ali têm essa consciência. Não sei na, na sua roda de amigos se você tem essa você percepção. é, público, é. Né? o universo. Aí eu não sei se as pessoas assim o menor poder aquisitivo, como é que funciona, por exemplo, na rede pública, né? Porque é. às vezes há uma demora muito grande, com as mulheres isso é muito comum, fazem os famosos testes de câncer de mama, mas às vezes há uma demora muito grande para o agendamento e para a realização do exame. Como é que é também, não sei se o senhor tem contato, os seus colegas também, na rede pública principalmente, que às vezes um mês, dois meses, dependendo do tempo que se passa, o risco vai aumentando muito mais, né, e às vezes uma doença que é, pode ser controlada naquele momento acaba virando um problema seríssimo, né, isso acontece isso, doutor? É, assim, na rede pública, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né, uhum. assim, o urologista não é um profissional tão acessível, assim, não tem tantos urologistas, né, então o acesso ao urologista para um exame rotineiro, ele não é muito fácil mesmo, uhum. né. Uh, e eu tô falando isso de Santos, São Paulo, ainda que são centros grandes que dispõem dessas desses profissionais. Então tu vai pelo Brasilzão aí, é, fatalmente eles não têm, uhum. né? Então o acesso ele é um problema, mas uh, consciência uh, imagino que todos tenham, porque falar que não sabia do assunto hoje em dia é muito difícil, né? Uhum. Agora, para as mulheres o perfil já acha um pouco diferente, sabia? É, a, a, existe um, é um número muito maior de ginecologistas né, sendo formados e atuantes é, no Brasil todo é, em comparação ao, ao número de urologistas. Então, e, e a mulher tem uma peculiaridade também que os cuidados, as necessidades da mulher com cuidado à saúde, elas começam muito mais cedo do que nos homens e de uma forma muito mais importante, por exemplo, existem... É, existem alguns marcos como a menstruação, uhum. a, a gravidez, né? existe aí a prevenção do, de alguns tumores que começam na mulher mais jovem, como eu falei do câncer do colo do útero, do câncer de mama. Então a mulher ela vem frequentando o médico dela desde cedo, né? uhum. então tem vários caminhos. Então ela já naturalmente frequenta as, os, os programas de prevenção. Agora, o homem não. O homem, basicamente, de prevenção de câncer, teria o câncer de próstata, que hoje é a indicação é a partir dos 50 anos. Então, até lá, se deu algum problema, eu vou no urologista. Se não, vou. Apareceu uma DST, eu vou no urologista. Só quando é, apagar incêndio, né? Estou com problema sexual, vou no urologista, porque aí o problema é grave, né? Pô, não está conseguindo ter relação, é uma brincadeira comum, né? Mas é, os homens levam isso muito a sério. Então, a frequência do homem é, é no, no médico urologista com papel de prevenção, ele é mais tardio, diferente da mulher. Então, a, a tem essa diferença populacional marcante né, entre as, o homem e a mulher né, na, nas campanhas de prevenção. Agora, sobre câncer de próstata, é uma doença que realmente é comum. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem tratamentos bons e o tratamento ele promove a cura se descoberto cedo e a pessoa vai viver bem depois. Né? Então, é, o segredo é descobrir cedo, né? tem que ir ao médico. Exatamente, não pode se brincar com isso, que é uma doença que ainda a taxa de letalidade preocupa, é um número considerável de homens no Brasil não sei hoje quantos são quantas mortes por câncer de próstata no Brasil mas sem dúvida alguma é uma das doenças que mais matam os homens uh, o câncer que mais mata os homens é o câncer de próstata é. entre entre vários mas esse é um dos que mais se destacam eu não vou lembrar todos os números para te falar Fernando mas o que eu posso falar assim já de, de mente é que é, é, é o segundo câncer mais comum no homem, só perde para câncer de pele, uhum. e, é, e é feito um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil a cada sete minutos. Nossa. Então, é, é, são números que me vieram agora à cabeça, e uhum. que só para você ter uma ideia da, da frequência dessa doença. Né? Exatamente. Roberto Chalub, lá do Direto da Redação, umas perguntas para o doutor aqui, a gente já está caminhando aí para a reta final do programa. Tem uma questão é, que acomete muito ao pessoal da mais idade, que são as inflamações urinárias. Né? E que, Eu gostaria que o doutor pudesse falar um pouco nisso, porque isso pode gerar consequências graves. A não percepção, vezes a pessoa demora para perceber que ela está com a infecção e acaba, acaba ocasionando um tipo de problema para a saúde da pessoa. Gostaria que ele pudesse falar um pouco como é que a pessoa percebe é, que realmente está com infecção e o que ele recomenda, né? Qual é, qual é a reação que essa pessoa deve ter de imediato para poder conter isso? Das infecções urinárias, o risco, né? Infecção. Bom, é, infecções urinárias realmente, é, como ele falou, eles passam a ser um pouquinho mais frequentes na, na pessoa mais idosa. Tem algumas explicações para isso, né? Primeiro, deixa eu falar só o que é uma infecção urinária, que às vezes o conceito não é muito claro para as pessoas, né? Assim, a infecção urinária, ela é uma agressão ao, ao seu órgão urinário, a bexiga, o rim, alguma parte do aparelho urinário, por uma bactéria. Então, Existem bactérias né, que, inclusive, convivem com a gente. As bactérias que causam a infecção urinária geralmente são, são bactérias do trato intestinal que chegam até o aparelho urinário e, por um, algum problema que facilite a ação dessas bactérias, elas conseguem te agredir. Por que, que nos idosos isso passa a ser uma preocupação mais frequente? Porque justamente nos idosos, nossas defesas né, para essas bactérias, elas estão mais fragilizadas. No homem idoso, o que, que acontece que facilita a ação das bactérias? Principalmente a hiperplasia prostática benigna. Então, o homem, a partir dos 50 anos, a sua próstata vai aumentando de tamanho. Com esse aumento de tamanho... É, há uma maior dificuldade em esvaziar a bexiga é, de uma forma eficiente. Esse homem idoso ele vai tendo mais resíduo urinário, então esse resíduo urinário acaba se tornando uma facilidade para uma bactéria que chegou ali à bexiga se perpetuar e aí em algum momento ela vai, pode causar uma infecção. Então é muito comum essa associação infecção urinária no homem com hiperplasia de próstata. Na mulher, é, já tem um outro fator que é, muito, que é muito importante, que é a deficiência do hormônio estrogênio após a menopausa. Então a mulher, a menopausa, os ovários, eles entram em falência, né? eles atrofiam e ela deixa de ter esse hormônio. Esse hormônio, ele tem uma ação muito específica nas mucosas da vagina e na uretra ali, que, é o, que fica bem na entradinha da vagina, ela gera uma atrofia e é, essa atrofia leva também a uma maior fragilidade e uma maior é, facilidade para essas bactérias intestinais chegarem até a bexiga. Isso leva a uma maior incidência nas mulheres idosas de infecção urinária. É, então, assim, é, sintomas... É, geralmente é muito é, difícil você ter uma, uma infecção sem sintomas. A característica da infecção é apresentar sintomas. Quais são eles? Ardência para urinar, às vezes um odor forte na sua urina, às vezes uma vontade frequente de urinar e urinar em pequenas quantidades. Algumas pessoas podem ter sangramento na urina e algumas pessoas podem, inclusive, apresentar febre, que já é um sinal de um pouquinho maior gravidade daquela infecção. Quando a pessoa apresenta apenas uma suspeita de infecção no exame de urina e não apresenta sintomas, isso já não é uma situação mais é, tão arriscada, na verdade é uma situação que a gente chama de bacteriúria assintomática. É uma situação que a gente geralmente não precisa tratar e que a gente apenas é, orientamos medidas de como aumentar a hidratação, urinar com maior frequência, para justamente diminuir a população de bactérias na sua bexiga. O consumo de água ajuda não tem qualquer relação? Aumentar o consumo de água, especialmente agora no verão. Às vezes as pessoas mais idosas não têm o hábito muito de beber água. É bom beber água? É essencial, Fernando. É Isso é uma das maiores lutas que eu tenho <risos> <risos> com esses pacientes. pacientes. E é uma forma de combater até a infecção urinária ou não tem relação? É que? a nossa principal defesa. Uhum. Eu falo assim, as pessoas que têm infecção urinária de repetição... Elas têm que andar com essa urina transparente, né? Para fazer isso é bebendo bastante água. É, é proporcional, né? É, assim, eu, eu chego a falar para as pessoas: olha, 90%, é, 90 dos pacientes que chegam ao consultório com infecção recorrente e que conseguem mudar esses hábitos, eles ficam livres do problema. Então basta. Depende só de você, né? Tome uma atitude. <risos> é coisa simples aí nesse sentido. A gente está finalizando, doutor só para aproveitar a gente já está no finalizando mesmo. Mas só falou coisa a, a respeito quais são os principais problemas sexuais que os pacientes chegam, por exemplo, e hoje se deparam. O estresse tem é, contribuído para isso daí. Só para a finalizar rapidinho, quais são os principais problemas sexuais que o senhor comentou, inclusive passando, mas isso obviamente deve ser uma preocupação aí também que chega aos consultórios aí dos urologistas. Sim. É... Basicamente, dois problemas são os que mais atormentam os homens né? de uma forma, assim, e é, é, é assim, importante ressaltar que assim, os problemas sexuais levam a transtornos de relacionamento e transtorno mental, né, até. Mas, assim, a disfunção erétil, que é a impotência, a dificuldade da pessoa ter e manter uma ereção durante o sexo, e a ejaculação rápida, que é quando o homem ele atinge o orgasmo antes da parceira, é, dificultando ou impossibilitando que a parceira também tenha o orgasmo. É, esses problemas eles, é, geram uma série de transtornos psicológicos nas pessoas e elas entram cada vez mais num, num, numa espiral negativa né? de mau relacionamento, mau funcionamento, é, suspeita... Do, de, do parceiro ou o parceiro acha que a parceira ou vice-versa não tem mais interesse nele, né? Então isso gera muito problema, muito transtorno entre os relacionamentos e tem tem solução, pô, procure um urologista. <risos> Exatamente aí é uma preocupação, a pressão hoje o estresse também deve contribuir para todo esse cenário. É, o ritmo de vida moderno né, das pessoas, em que a gente é cobrado por metas, resultados, não só por resultados profissionais, mas às vezes também resultados financeiros, né, no sustento da sua família, ou por resultados é, amorosos, afetivos até também, né, é, faz com que as pessoas elas, é, tenham cada vez mais dificuldade de chegar numa relação livres assim soltos né assim despreocupados que que isso é importantíssimo para que a pessoa tenha uma boa excitação se a pessoa vai para um, uma relação sexual com a cabeça desse tamanho dificilmente ela vai ter um bom resultado uhum. né é, então é o um estilo de vida moderno é, isso faz parte né a gente tem que tentar okay. des, é, separar é, essa situação do sexo senão as coisas vão dar errado exatamente é um grande desafio do dia a dia. Enfim, estamos chegando ao final do Jornal em Foque, tema muito relevante, muito importante para os nossos internautas. Lembrando que o programa é reprisado às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da Net. Agradeço a sua participação, doutor Heleno. Muito obrigado, tenha um ótimo dia também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Heleno. E estarei à disposição aí para quem precisar de, dos meus atendimentos. Muito bem.